Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo jóia. Tô achando só meio estranho a câmera, tá meio. Uh, não sei, não tá nítido. Vocês estão me vendo bem? Já estão aí comigo? Tô achando. a câmera parece que tá um pouco embaçada. Deve ser impressão minha, né? E aí, passaram bem esse de ontem para hoje, tudo tranquilo? Eu... Tem alguém aí bem-vindo? Ah, tem. Já viu uma visualização. Pronto. Sinal que, que, tá, que, que eu tô no ar mesmo, né? Bom, ontem eu realmente não consegui fazer o vídeo, não deu, não estava muito inspirada. Por quê? Porque, eu, porque, sabe, quando você olha para a situação, eu, vou, eu tive que dar uma saidinha, né? E eu comecei a observar que a maioria das pessoas, realmente, elas não estão nem um pouco, é, é, elas não estão fazendo desse momento, um momento... É, vai... É um momento extremamente desagradável, é, é um momento, é, é um, sabe, são situações assim que, que sufocantes, não vou dizer, não posso mentir, não vou, não vou dorar a pílula, não adianta querer dourar, não tá brincadeira, nós estamos assim nos sentindo muito presos, né Denízia, tudo bem Denízia? Nós estamos nos sentindo assim muito presos, estamos nos sentindo sem chão, na verdade, né? E ao mesmo tempo, sem sabemos o que vamos fazer. Mas não tem outro jeito, nós temos que aguentar. Tem outro jeito? E ontem, quando eu saí, observei assim, muita gente não respeitando essa fase... Uh, pessoas assim, andando uma, umas próximas à outra, conversando como se nada tivesse acontecido. E, uh, sabe, uma falta de respeito, porque elas se aproximam muito de quem não quer aproximação agora, não é por nada, mas precisa se ter uma preservação, Patrícia, não é isso, Patrícia? E percebo também que as pessoas elas estão com os medos. É lógico, eu não vou, eu, eu não vou tirar, não vou falar que não é para sabe, para não ficar com insegurança, não. Mas é como se os medos estivessem assim incapacitando a pessoa de ver uma uma situação uh, mais uh, de se fortalecerem um pouco, um pouquinho mais para frente. Eu não estou dizendo que é hora de você sair rezando, pedindo para Deus, pedindo para isso, para aquele, porque não adianta, né? A única pessoa que você pode pedir nesse momento, tudo bom, Regina, é para você mesma. Eu, nós não estamos aqui agora brincando é, de ficar se ajoelhando. Isso não é uma brincadeira, mas eu tô falando assim, de uma forma mais lógica, né? Ficar fazendo correntes de oração é bom, mas... Sabe quantas pessoas fizeram correntes até de mãos dadas? Hoje nem isso nós podemos fazer. O que, que a vida está mostrando para nós? É aí que eu quero chegar. Que é a nossa vibração. A vibração de cada um de nós, de cada unidade, de cada ser humano, de cada, de, de cada consciência é que está em expansão. É o que está valendo. Não é ficar repetindo ladainhas. Não é ficar é, fazendo atos devocionais. É, é, é, conspirando contra si mesmo. Ou conspirando é, contra tudo isso. Não. É o momento de nós fazermos desse... Dessa situação, aquilo que nós chamamos né, de elevação dos pensamentos. Fortalecimento de tudo que podemos enviar para o universo. Mas nós só vamos enviar para o universo aquilo que nós sentimos. Realmente, sabe, a, a situação financeira não tá fácil. As pessoas têm uma reserva, a não ser os milionários aí, né? Mas as pessoas têm uma reserva, a maioria, a maioria no, mesmo dos aposentados, às vezes a aposentadoria ela não é suficiente, a pessoa precisa trabalhar e tá parada. A maioria está correndo risco, talvez, até de, além do, do salário ter caído pela metade, diminuindo um pouco, uh, outros perderam o emprego, que são contratados, tem aquele tal de negócio de contrato, tudo isso está ocorrendo, tá? Não vou, como eu disse, eu não vou dourar pílula, mas... Eu pergunto para você, o que que adianta o desespero? Vai resolver? Mas amém ah, não dá. Começa a me dar um sol. Tá, você tá fazendo mal para quem? Eu não estou falando para você ser uma pessoa irresponsável. Eu estou pedindo para para ver se você atribui a você mesmo uma solução. Uma solução para esse momento. Uma, solu uma solução para essa situação agora. É, é, é, que, é, que é a realidade. É a realidade que nós estamos tendo. É a nossa realidade. É a realidade que nós estamos vivendo. Se vo você juntar com mais dez pessoas. E, e, e essas dez pessoas... Uh, no meio de uma multidão, irradiarem um, um, um, uma forma pensamento mais adequada ao universo. Essa forma pensamento, eu estou falando de ciência, gente. Essa forma pensamento vai atingir as 100 pessoas que estão na escuridão, da, uh, sabe que não estão conseguindo enxergar um palmo além do nariz. Podem acreditar numa coisa, eu vou dizer para vocês, acreditem se quiserem, mas eu digo pode acreditar porque eu ouvi isso. Vocês acham que quem está ganhando dinheiro agora, quem se reinventou, tá fazendo máscara, tá fazendo, uh, vendendo comida aí de marmita, disso, disso, daquilo, que entrega uh, aí com os motos, essas coisas aí, que, né? Uh, e está oferecendo, está oferecendo, eh, os supermercados, eh, esses locais, eles estão querendo outra vida? De repente, essas pessoas, do dia para a noite, começaram a ganhar dinheiro para caramba. Vocês perceberam? Então, a forma, pensamento deles, talvez esteja muito mais forte do que os que estão enfraquecidos. Sabe? Dos que estão indo lá para consumir. A forma pensamento dessas pessoas, elas estão tão fortalecidas que são capazes de querer que essa situação se mantenha por mais tempo. Porque elas descobriram... Ah, uma, uma, uma maneira imediata de terem algo que elas têm dificuldade em conquistar em outras fases. Uma dificuldade de poder uh, uh, entrar num, num comércio rápido, ágil. E aí nós ficamos que estamos assim, né? que somos mais autônomos, não estamos fazendo isso tal, nós ficamos numa dependência e num desfavorecimento dos nossos medos. Nós criamos, né, nós estamos nos alimentando de medo e quando a pessoa se alimenta de medo, ela devolve esse medo para o universo. Ela não está se alimentando de coisas boas. Ela está se alimentando dos medos que podem levá-la a ter um, um, um transtorno muito grande. E esse medo, ele está em 70% das pessoas. Só que os outros 30, né, vamos dizer, 20, 10, que estão agora, que descobriram... né? Tudo que está acontecendo, como eles estão ganhando dinheiro com isso, está muito mais forte. E a manutenção, e o término disso está assustando eles. Assim como o término dessa fase está assustando aqueles que, não, que estão uh, correndo o risco de uma falência. Aqueles que estão correndo o risco de se perderem, aqueles que estão correndo o risco de ficarem sem nada. Boa noite, Vanessa. Tudo bom com você? Ah, que estão correndo o risco né, de voltarem à realidade e saberem que não vai ser como antes. Quem é que vai sair comprando isso? Me fala. Logo, o medo está em ambos, só que o medo daquele que está conseguindo conquistar o que nunca conquistou antes, ou aquele que está triplicando suas vendas e nunca ganhou tanto, é muito mais forte. Olha como nós estamos num mundo desajustado. De repente, esses noticiários, sem, olha, sem comentários, né? Sem comentários. Aí vem, é o presidente, é o. É, é o Supremo, é o outro, é não sei quem, é Vai tirar um vai subir outro, vai sair o Ministro da, da, da Saúde, vai sair o da Justiça, vai sair o de não sei aonde vai entrar, vocês percebem que nós estamos com os no... sem foco nenhum? Ah, saiu 600 reais, um monte, de... ninguém mostra quem recebeu, todo mundo mostra quem não está recebendo. <coughs> Tá, eu estou com a garganta ressecada porque eu já falei muito, tá? Não é o corona, não. Mas estão é, mostrando, assim, estão focando muito em, em quem, né? É, é, é, nessa situação política adversa, é, batendo de frente, é, esses, sabe, essas raposas velhas nojentas, quem não dá mais para aguentar, estão se aproveitando desse momento de debilidade e de fraqueza da população para fazer o que eles querem. E ao invés de nós nos fortalecermos, não, nós estamos assim, ai, de novo, não, não pode, não, o outro vai entrar, esse vai cair. Gente, como vai ficar? e o ser, ele perdeu lugar para o ter. Grande Neventon, tudo bom com você? Saudade, viu, menino? Ah, ele perdeu lugar para o ter. Ah, os valores já estavam inversos. Agora se sedimentaram. As pessoas estão dando um valor um valor tão grande para o dinheiro que ficou outro para você, né? Então um abraço para você também. Ah, o, olha, a Vanessa tá falando assim: momento de se colocar no lugar do outro muito. É muito momento mesmo de se colocar no lugar do outro, mas do outro, né? Que, uh, por exemplo são poucas as pessoas que vão entender isso, viu, Vanessa? Por exemplo, o que eu não faria, o que eu não gostaria que fizesse para mim? Eu não vou fazer para o outro. Se colocar no lugar do outro é repensar no que você não quer para você. O que você não quer que façam para você. Porque é muito fácil... Uh, por exemplo, uh, se colocar no, outro, no lugar do outro, quando o outro está numa situação pior que a tua e você agradece, entendeu? Agora, quando você fala, não, eu, eu gostaria que fizesse isso para mim, não, não quero, não gostaria, eu não quero que façam isso para mim. Então, eu não vou fazer para o outro. Aí você vai ressignificando o seu, o, as suas fraquezas, a, a, a, a, as suas, a, o quanto você gostou de levar vantagens um dia. O quanto você fez para o outro aquilo que você não gostaria que fizessem para você. Você acha que um milionário vai se colocar no lugar de um pobre, a não ser... Que seja alguém que tenha assim que, que, que saiba que ele não cresce sozinho, mas que ele cresce com, compartilhando. Então aí sim ele vai, ele oferece, ele faz cesta básica, ele faz isso e aquilo, também que não vai resolver muito, mas momentaneamente ajuda em alguma coisa, colabora. Mas aquele que também Ficou sem fazer nada por ele, ele está vendo hoje que nem aquele pouco que ele conseguia, ele está tendo. Como é difícil, né? Nós temos que aproveitar. Já estamos nesse momento, já estamos vivendo isso. Vamos parar um pouco e analisar. Muita gente revoltada, muita gente insatisfeita, muita gente dando murro em murro em ponta de faca, em desespero, muitas brigas, muitos conflitos estão ocorrendo. Sabe, por exemplo, de repente você vê a mãe falando, ah, eu não vejo a hora que acaba para o meu filho voltar para a escola, Poxa vida, aprenda a conviver com seu filho. Aprenda a conviver com aquela criatura que você enxergava quando ele voltava da escola. Que você enxergava por algumas horas. E quando aquela criatura era carente e hoje ele está fazendo tudo, ela está, a criança né, ela está fazendo tudo... Talvez até te contrariando muito, como querendo dizer, você viu o que eu sou? Agora eu tô te devolvendo tudo aquilo que você não me deu. Você não me deu, eu tô te dando ao dobro que você não me deu. Então, hoje você está me conhecendo. Os pais estão tendo essa oportunidade. Sabe, não fiquem reclamando. Você está aprendendo a conviver com as pessoas que faziam parte do teto, mas não faziam parte na convivência do dia a dia. E hoje, elas fazem parte na convivência do dia a dia, mas em momentos da sua e da, e da, da pessoa irritabilidade a irritação, os medos se entrelaçam, estamos, é de vez em quando tá caindo que a conexão tá fraca, nós estamos num pé de tanta dificuldade, que as pessoas elas querem fugir, para onde? Não tem, não tem, e a mãe terra está agradecendo, porque nem eu tenho passado, às vezes, lá pelo, uh, pelo rio Tietê, né? aí na Ponte das Bandeiras, pela Casa Verde. Gente, não está mais fedido. É, não está mais fedido e não está chovendo. Sabe aquele cheiro nojento? Acabou. Então, quem deteriora tudo, quem está deteriorado por dentro, é assim que nós estávamos, eu me incluo nisso. E nós estamos tendo agora a oportunidade de reverter tudo. Sabe, vocês sabem que a hora que abrirem as portas das porteiras, ninguém vai sair correndo, porque ninguém vai saber para onde ir. Nós vamos dar de frente os comerciantes, um comércio vazio. E até aquilo começar, vai ter que ser reconstruído. Todos vão lidar com portas abertas. Mas, de repente, sem ninguém. Porque chegamos à conclusão que nós vivemos sem nada daquilo. Perceberam? Por exemplo, eu, mesma, eu cortei meu cabelo, tingi, olha aí, não ficou? Não ficou bom? Ficou. Eu, não, eu preciso da cabeleireira sim, mas é algo tão necessário para mim, não. Hoje, aquele tempo que você reclamava que você não tinha, agora você está tendo ele por inteiro. Eu, tá bom, você queria ter tempo, tem. O que você está fazendo? A não ser ficar elocubrando coisas negativas. Repense a vida, gente. Olha, se, se isso é pré-fabricado, se esse vírus foi, não foi, mutação, foi isso, foi aquilo, eu não sei. É, se ele veio porque foi mandado pelo universo, porque... não sei. Mas diante da visão que eu tenho... Do que esse vírus representa hoje, para mim, como humanidade, é o renovar. Você é fase de transição? Sina... Não sei. Como você encara? Você desvalorizava o seu emprego? Você, como patrão, desvalorizava aquele funcionário que agora você está tendo que pagar... Olha, olha os pensamentos. O que está em casa está com medo que o patrão vai mandar embora. E o que está? E o patrão está sendo assim, pagando aqueles caras para ficar em casa. Vocês perceberam que as pessoas estão com os pensamentos com ameaçando uma às outras e com medo das ameaças? Não mudou em nada, piorou? E como que isso vai... E como que nós vamos conseguir tocar nossa vida desse jeito? Não é assim não, gente. Nós estamos precisando... De, de colocar... Nós estamos precisando... Muito, muito, muito... De não colocar... Os outros dentro de nós ou no nosso caminho? Nós estamos precisando agora, nesse momento, é o autofortalecimento e a consciência confiante de que nós vamos sair dessa muito melhor do que uma vida inteira que vivemos à mercê do nada. Porque nada, a partir de agora, vai ter valor. Observem que os valores estão mudando. Observem que os valores estão, é, estão sendo derrubados. Então, como você vivia naqueles valores antes, você ficou no vazio. Porque você nunca viveu no seu valor. Você diz, não, eu me dou valor, imagina, eu tenho meu valor. Não, não tinha. Sabe por quê? Porque você está no vazio e no medo. Quem se tem valor e quem se teve valor continua tendo e está encarando isso com fibra. Eu tô vendo pessoas com caminhões. Enchendo de mantimentos e levando pessoas milionárias e não estão pensando se vão ficar com dinheiro sem dinheiro. Estão ajudando, estão fazendo, acontecendo, são abençoados. Temos que parabenizar essas pessoas. Sentimento de gratidão, a Alzira está falando aí, né? Sentimento de gratidão é o que faz com que nós nos sentimos no lugar do outro. Boa noite para você também, boa noite, Alzira. Nem, olha, Alzira, é assim, é, eu concordo com você, a gratidão é, é, é, é quando você se coloca no lugar do outro, né? Mas é muito difícil, é mais fácil você colocar o outro no lugar dele e quando você estiver querendo fazer alguma coisa para o outro, você repensar, eu gostaria que fizesse isso para mim? E você não vai mais fazer. Então a gratidão do outro vai vir para você. E a sua gratidão vai ficar muito maior, porque vai ser uma gratidão de consciência. Eu vejo assim, concordo com você também, colocar no lugar do outro. Mas nós ainda não temos essa, como que eu vou me colocar do outro se eu não vivo o outro? Quando eu carrego o outro dentro de mim, eu não carrego como algo, como algo bom, né? Ou eu carrego por posse, ou carrego por, ou carrego por apego, ou carrego por mágoas, por raiva, por ódio. Mas você, quando você carrega o outro, você está colocando dentro de você alguém que não tem nada a ver, entendeu? Você está formatando em alguma coisa. Boa noite, Sueli de Jesus Santana e quando você formata alguma coisa você não aquilo, aquilo perde um pouco a essência da verdade é mais fácil eu acho assim que é mais coerente diante da nossa ainda, da nossa falta de percepção maior é nós não Fazemos para o outro aquilo que nós não queremos para nós. Por exemplo, o dia que aquele o patrão, vamos dizer, o dono de uma empresa, ele se puser no lugar do empregado, né? Ele, ele vai pensar como? Ele vai falar, pô, o cara tá lá. Ele vai pensar em mil coisas. Uma delas é assim: o cara tá lá, tá, né? Nas minhas custas, eu tô pagando aqui. E ele está lá bebendo a cerveja dele. Um exemplo, eu tenho que pagar. Assim como ele pode pensar, ele quer vir trabalhar, mas sou eu que não não tem jeito, nós vamos ter que aguentar isso. Ou ele vai pensar, Pô, até onde eu vou conseguir pagar aquela pessoa, aquelas pessoas, né? Mas ele sabe que ele pode pagar, porque ele tem sustentação para pagar até sem sete meses. Mas aquilo para ele é, é um desmoronamento, porque o retorno financeiro que o outro dava, vamos por um lojista ou, ou vendedor, não sei o que dava, não está lá, entendeu? Vendendo o produto dele. Não é, Marisa? Então é difícil. É difícil. Por exemplo, um empregado, um funcionário, ele vai pensar assim, né? Uh, ah, meu prato não sei se o patrão vai me mandar embora, né? Eu não sei o que fazer agora. E ele tá pensando que eu tô feliz aqui, tô comendo, bebendo. Mas não tô, eu tô preocupada. E ele me mandar embora, eu ficar sem emprego? Ah, é, se eu se eu tivesse no lugar dele, eu não ia mandar embora. É lógico que ele não tá pensando como o outro. Ele está projetando pro outro o pensamento dele. vocês entenderam? Eu vejo dessa forma. Eu não sei como cada um vê, né? Mas vocês podem dar a opinião de vocês, mas eu vou colocar a minha. Então, tocar. É... Boa noite, Dese Haruco. É, vamos tocar as coisas. Vamos, vamos, vamos ter paciência. Vamos, sabe, observar nessa quietude o quanto nós atormentamos a quietude dentro de nós. O quanto a quietude externa, é, é, caiu a conexão de novo, nos desfavorece né, a quietude interior. Tem pessoas que não aguentam ficar quietas. Teve uma pessoa que fala assim para mim, porque eu moro sozinha, né? Ai, Armin, eu não sei, uma pessoa até da família. Eu não sei como você está aguentando ficar sozinha. Gente, eu tô super bem. Tudo bem, eu tenho minhas, eu tô tendo de vez em quando aquelas, né, aquelas baixas. Ontem eu fiquei muito chateada com coisas que eu vi. Eu ia ser muito ríspida ontem para falar, não ia ser legal. Mas, co, eu, co, gente, tem uma companhia melhor para mim do que eu mesma. Eu preciso ficar agarrada com 10 pessoas no mesmo ambiente, correndo o tempo todo e, e reclamando que o, que o dinheiro acabou, mas correndo para dispersar esse pensamento. Sabe, tem coisas que nem vale a pena a gente responder. Outra coisa, né? <risos> tá todo mundo comendo demais. Mas por que que tá comendo? Porque começa na ansiedade. a ansiedade. ansiedade. E como suprir essa ansiedade? Sabe quando muitas pessoas perdem o sono e vão pra geladeira na madrugada? Isso está acontecendo o dia inteiro. É a limpeza da casa, é a madrugada, é a reclamação, é isso, é aquilo. E quando que o corona vai acabar e como que vai ficar a situação socioeconômica, político, não sei o quê, não sei o quê, o outro vai entrar, o outro vai sair, a cara de. E vamos ver o, lá o WhatsApp, o que vai vir de engraçado, o que vai vir de notícia. Ah, ou quantas pessoas não conseguem ficar com elas, tá cheio de pessoa com pânico, tá cheio pânico do dinheiro, esse é o primeiro pânico, segundo, qualquer, qualquer sintoma, porque nós estamos em mudança de estação, vai dar algum sintoma, qualquer sintoma já tá com corona, Acabaram, ninguém morria antes de nada, né? Só começaram a morrer agora com corona. Vocês já perceberam? Eles estão ignorando os outros doentes que estão precisando de cuidados. Então, se, se tivesse sentimento de gratidão de ambos os lados, patrão e empregado, as coisas seriam muito mais fáceis. Com certeza, Alzira. Com certeza. Agora eu pergunto, tem? Tem. Você acha que a pessoa que está pagando com o outro em casa está pensando como? Não, fala sério. V vamos ser realistas, gente? E o que está em casa, que trabalha para o outro, está pensando como? Eu estava conversando com uma pessoa né e de repente me vê aquela, aquela frase bíblica né não dá para não dá para atender não dá para amar para, para querer dois né para você querer dois, duas, duas situações ao mesmo tempo o dinheiro, e Deus. Ou você tem um para usar momentaneamente, ou você tem outro. Não dá, não dá. Então, é, é uma verdade. Mas a maioria, nesse momento, transformou o dinheiro em Deus, a salvação. E, e ainda as fichas não estão caindo. Ah, mas ah, minha, eu, tô, eu pago aluguel, eu pago isso... Tô... Gente, para para pensar, não é só você. É, é o planeta inteiro. que Pagar uma coisa, pagou, tá, nós estamos todos, realmente tem muito mais, é, as pessoas têm muito mais em aplicação, em propriedades, em coisa do que em moeda. Do que em espécie. Quem vai comprar o que agora? Se, se, se teve a derrocada das grandes dos grandes templos de Salomão, Tutancamon, né? Estou falando lá. Aí eu pergunto para vocês. E o Banco do Vaticano, como é que tá? Tá ajudando alguém? Eu acredito que não está fácil, não está mesmo, Deise, <cười> para ninguém. Os que estão em casa têm que ser gratos. E Eu preciso trabalhar e sou grata por ter essa oportunidade. Você veja bem, ao mesmo tempo que você está colocando que os que estão em casa têm que ser gratos porque estão preservados, você se coloca como uma pessoa que está trabalhando a gratidão em você por ter a oportunidade de trabalhar. E pelo menos ter a consciência de que você não está sendo, assim, improdutiva, entendeu? Mas está tudo muito ligado no financeiro. Está tudo muito dependente do financeiro. E é lógico que nós temos que ter essa gratidão. Nós precisamos mais do que ter, né? Nós precisamos ser. Precisamos parar de inverter os valores. Pelo menos você. Não inverta mais os valores. Acredite no seu valor. Acredite no ser. Está aí o ter. O ter está mostrando para nós que ele criou discórdias. Porque se não fosse o ter, o nosso ser estaria recolhido tranquilamente em casa esperando o corona passar. Analisa bem isso que eu estou te falando, tá bom? Pessoal, eu vou parar por aqui. Vão lá no meu YouTube, vai, compartilhem, assistam meus vídeos, ah, sabe? Vão lá e façam bem um, se, se inscrevam, aperte o sininho, né? Dá uma like, Vão lá, né? Estou no Instagram também, me sigam no Instagram, Vale? E amanhã, às 11 e meia da manhã, um programa inédito meu, através da Vibe Mundial 95.7 FM. Aguardo por vocês e quem quiser estou dando atendimento online, tá bom? Ah, eu estou dando um desconto muito grande, eu tô, porque todos precisamos nos favorecer nesse momento. Né? o que está oferecendo algo precisa favorecer quem quer ter esse algo e quem quer ter esse algo também precisa respeitar uh, precisa ser respeitado no valor que ele pode investir né então eu tô com 50% de desconto no valor das minhas consultas na radiestesia na energia fria vibracional curadora que sou eu que trabalho com isso tá bom? Então, se quiserem, é só ligar para mim. Agora eu vou pôr o número do telefone lá. Mas vou também falar que é o 99675-5250. Por hora é online, né? Eu ainda prefiro ficar online do que atender uma pessoa depois de meia hora atender outra, porque é melhor assim, é mais confortável. Então, é o 1199675-5250. 50. Eu atendo por Skype, pelo vídeo do WhatsApp, por telefone, como você preferir, tá bom? Um beijo grande, aguardo por vocês amanhã e lá no YouTube também, amanhã, com outro vídeo novo para semana que vem, tá bom? Um beijo grande, sempre na paz, luz e harmonia. Gratidão.